Fala pessoal! Estamos aqui começando mais uma série do SimCity, eu andei vendo alguns vídeos, o pessoal que fez algumas perguntas na comunidade que eu participo, eu acabei me animando de novo, pegando algumas ideias, então eu vou tentar fazer uma série, uma minissérie de uma semana, vou fazer o molde dessa cidade aqui, que a gente já tá aqui é Olmeiros, é da segunda região. E ver o que é que dá. Se por um acaso o pessoal gostar, a gente continua. Essa, de qualquer forma, eu vou fazer alguns episódios que eu sempre estou postando para o pessoal da comunidade. Meu SimCity não é deluxe. Não pretendo usar nada do Tomorrow. Então, qualquer pessoa com o SimCity básico, está tendo promoção direto aí, vai conseguir jogar de boa e fazer o que eu estiver que que fazendo aqui nessa cidade. É, eu vou tentar fazer sempre cidades moldadas. Eu sou contra cidades. É, Quadradas ou alguma coisa assim, então eu vou quebrar logo essa avenida aqui que dá pena, realmente. Tem gente que vai chorar quando eu fizer isso. Estou começando com 50 mil básicos. Isso aqui não é sandbox, então tem gente que ah, tem, faz, no, faz no modo criativo, não sei o que lá. Nada disso na mão grande e com 50 mil. Tanto é que aqui agora só essa artezinha que eu faço aqui para começar. Já vai me custar 5 mil Mas isso aqui é muito importante Aí você quer me quebrar 15 mil precisa nada disso não, moço O é complicado é achar a porra do meio aqui, né Nada disso não, moço É isso, moço Isso aqui mesmo ah, Fiz essa loucura aqui Mas isso aqui tem um motivo Paraná, ah, Nós vamos fazer isso aqui Nesse quadradinho aqui vamos pegar isso aqui fazer isso aqui isso aqui. Oh, miserável sobe aqui fazer isso aqui aqui É, vamos, fechou aquela partezinha ali, né? Vou botar aqui só uma marcação. A gente tem que dar um espaço aqui, véio. aqui, ó. Eu quero é aqui, na verdade, ó. Fazer outro quadrado desse aqui. E outro quadrado desse aqui Aí aqui, ruas Isso aqui vai ser normal, dano coração Eu sei Mas é isso aí mesmo, pessoal Ups Tem que apagar um pouquinho mais aqui, ó lesura isso aqui já tem A princípio Nós vamos fazer essa ligação Que não vai ficar E essa ligação que também não vai ficar Como a gente não está em modo sandbox Nosso dinheiro é limitado Então a gente tem que começar com o básico do básico Vamos liberar as regiões aqui Dando um play ela oh, saiu Agora liberou nossas regiões. E aí começa a brincadeira. Ó, aqui a gente pode fazer. Isso. Aqui a gente pode fazer isso. Aí comercial, a gente faz isso. Isso. Isso. Isso. Aí aqui a gente bota residencial. Ups. Aqui residencial. Aqui não, porque aqui vai ir. até aqui. Aqui até aqui. Aqui. Vamos dar um play para poder o pessoal se animar, né? aí aqui nós fazemos aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. vamos agora para o básico do básico Como eu vou ter que destruir isso aqui depois? Porra, mais 7, velho 3, 7 vezes 3, 3,21 começa com 75, velho, não dá pra... Eu quero começar um dia com energia renovável, mas... Puta que pariu, velho Não dá não Ah, dude vamos ah, poluir mesmo Água, onde é que a gente tem água? Temos aqui, show de bola é, pronto, deixa Vamos adiantar um pouquinho pra chegar aqui O que é que o pessoal tá pedindo aqui? Pô, falta trabalhador Vocês nem vieram ainda pra cidade, caralho Vamos dar uma aceleradazinha aqui pra O pessoal vir, né? Agora sim Trânsito fica aquela maravilha de caminhão de mudança Pelo menos o, A bagaça tá andando Esse Casinha aqui, todo mundo tá. Todo mundo é rico, todo mundo tem carro Liberaram minha prefeitura Ó, a Prefeitura é aqui Espaço para todos os lados Pabuf Todo mundo fica feliz Prefeito é gente boa Produtores ah, Vamos mudar o nome Vamos colocar aqui Arrumadinho City, que essa cidade vai ser arrumadinho Igreja agora não, cara Vamos botar esse saldo, isso, saldo positivo Todo mundo feliz, maravilhosamente bem E já pediram a merda do esgoto A gente não pode botar aqui perto do coisa Vamos jogar Capujudas o também vai ser excluído depois. Parará. Produtores insuficientes, cara. O vento tá pra lá, né, véio? Então, esse canto aqui vai ser o canto industrial. Mas aqui tem uma marcação que eu tenho que fazer, velho. Vou ver uma coisa aqui. Eu não sei se eu corto aqui mas acho que aqui é uma boa cortar Vou cortar aqui Aqui vai descer Pô, Vou fazer essa área industrial Agora vai ser uma merda Para Crise de desemprego né? Porque precisava de mais comércio E de um pouco de indústria, na é verdade Só que como o vento está jogando Para cá, a indústria tinha que ser aqui Só que eu tinha que fazer Um esquema aqui, um Paranauê e Se eu puxar Essa área de qualquer jeito aqui Depois eu posso ter que mexer Não é uma coisa legal, cara Uma coisa muito legal é, Classe média Classe média ainda não Pera aí pessoal Precisa de dinheiro que Daqui a pouco vai pedir hospital Daqui a pouco vai pedir Parar na OE todo O que é que não gostou aqui? Pô, você tá lucrando muito tá triste Que porra essa Deve ser a mesma coisa, a falta de produtos Eu vou arriscar, cara Vamos fazer alguma coisa aqui Tá curva oh, Só tá vindo uma marcação Que caraca, velho Tem gente que vai sobrar aqui Que eu vou ter que mexer nessa avenida Vai ser uma porcaria é, Vamos lá Estão pedindo Vamos jogar ali a besteirinha Detalhe importante Toda vez que começa 12% aqui Depois quando a prefeitura evoluir aí, A gente vai mexer nisso mas Esse 12% é muito importante Se vocês olharem o saldo aqui Já tô ganhando uma besteirinha interessante tá tendo só uma demanda aqui de classe média, mas isso não é pra agora A gente vai ter classe média nessa cidade Paraná, o que que essa galera tanto reclama, cara? Residencial Fala nada é, Todo mundo reduzindo, mas falar alguma coisa que é bom Ninguém fala, né? É, transporte de remessa, já? O Você Ah, não entendi, não. Não vou fazer mina, nada nessa cidade aqui, não. A intenção não é essa, não. Ah, é só isso. Carinhas felizes, carinhas felizes, pessoa, Carinhas felizes. É, psh, escola. Quanto é a escola? 16 mil. Faltou uma besteirinha ali. Vamos acumular, porque a escola você. Acaba reduzindo criminalidade Incêndio E deixa Pedrinha inteligente aí, né? Vamos lá 18, já dá pra pôr Vamos botar aqui bem no No meio da Da negada Isso, meu povo Aí aqui isso aqui é melhor olhar de longe para deixar todo mundo estudando, deixar todo mundo feliz com a escolinha. vai girar, então vai ser esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui, esse aqui faz isso Que... que negocinho chato, cara! Pelo amor de Deus! Pronto, é isso. Ah, eu não fiz justamente a alguém que vai ficar, né? É muito inteligente. Eu até tá uma árvore ali. Algum. Ecologista não deixou eu destruir. Ah, bababá, todo mundo feliz, maravilhosamente bem. Bababá. Aqui nós vamos fazer como? Vou botar o. Tem um pouquinho de comercial ainda, né? Vou botar daqui pra aqui. Daqui pra aqui vou pegar essa ponta. Vou pegar essa ponta. Aqui é residencial. Opa! Era aí meu filho. Aqui é residencial. Eu fui. Babá, babá, babá, babá. Aí, o seguinte: aqui a gente tem que colocar um negocinho. Aqui já dá para colocar o hospital. O hospital é 20 mil já dá. Abufe. Já antes de eles pedirem A gente tá conseguindo colocar as coisas A gente só falta aqui agora Como tá teoricamente com Com a educação a criminalidade A cai Não tem desemprego é, A gente vai conseguir colocar o corpo de bombeiro Que incêndio é chato pra caralho E, e polícia Só Polícia é 30 mil, cara Então eu tenho que melhorar essas estradas aqui Dá uma subida na densidade Escola cheia já, cara? Caraca esse Aí vocês me quebram, meu povo É, mas eu tenho que colocar Isso aqui eu não posso vacilar, não Deixa só me dar um saldozinho de dinheiro aqui Pra eu poder jogar isso aqui Escola a gente não pode brincar, não 0 por 150 caraca não vamos segurar aqui é, assim tem que colocar o ponto de ônibus aqui pra galera aqui ficar dia também pai todo mundo inteligente pronto galera todo mundo inteligente aí estão pedindo alguma coisa aqui Impostos altos demorou, aí você baixa aqui para 11%. Tcharará, tcharará, polícia, né? Mas segura aí, segura Não, Se é doutor ou você é polícia mesmo, doutor Vu, Isso enche o saco. Se eu soubesse, eu não tinha nem habilitado essa merda. Véio. Isso enche o saco demais. Véio. Crise de desemprego A gente tem um pouco de demanda comercial problema, ali vai ser bombeiro. Rapaz, onde colocar isso? Esticar aqui um. Ah, aqui tem área para para comercial. Vamos jogar aqui para dar uma melhorada. eu acho de ficar olhando para os prédios uma biblioteca isso vamos ver se a gente consegue segurar a criminalidade com isso aqui e agora senhora não tem pode correr Essa aqui. Ih, isso aqui eu já fiz errado. Nem era pra ser isso. Caraca, a prefeitura vai sambar, velho. Fudeu. Tá vendo? Tem jeito, pessoal. Tem jeito. Tem jeito, Vamos lá, prefeitura ah, Vou botar você de novo pa, pa, pa, pa. Pronto Agora você está bonito Vamos dar uma investida de novo na, Nas estradas Tcham, Deixar tudo mais bonitinho Tcham. Começar a fazer nosso anel contorno para ver se alivia esse trânsito aqui. Não melhorou muita coisa, baixa densidade mesmo, pelo menos deu um, um trato aqui na coisa, né? mas agora nós vamos tentar. Ah, eu tô com a porra da da linha em curva. É, mas não era só até aqui não, a ideia. Eu acho que aqui não vai dar legal não. É o que eu imaginei. Será que aqui já vai? Fecha certinho Aí não temos dinheiro Vamos juntar dinheiro então eu Esqueci, eu falei que ia botar o corpo de bombeiro e esqueci Que merda Quem foi o infeliz que tô com incêndio Ah, miserável Aí já temos que detonar essa aqui, senão ela pega fogo junto. Esses tonel, bando de merda aqui. É uma porra, viu, velho? Pô, apagaram o fogo? Véio? Ah, vai pro saco. Ai, ai. Ó, oh, rendimento caiu aqui, eu não vi se a população deu queda Cheguei, a população não caiu não É pessoal, a estrutura básica da cidade já começou a ser desenhada aqui Eu fiquei devendo aqui o bombeiros, né, já estão pedindo aqui a coleta de lixo também Coleta de lixo é até mais fácil, já dá até pra colocar Vamos jogar aqui junto com o esgoto. Não vou nem botar incinerador porque isso aqui vai ser alterado. Então eu vou jogar aqui coleta de lixo. O pessoal não gostou hum. muito, mas se preocupem, não que eu vou tirar daí é, coleta de lixo. Eu coloquei só devendo aqui o corpo de bombeiros. É, próximo episódio a gente continua aí. Tenta terminar aqui nosso anel de contorno. E colocar o Corpo de Bombeiros, continuar aí com a produção da cidade. Falou? Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Até a próxima!